Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é segunda-feira, o Dani voltou para o trabalho. Esse rapaz aqui já aprontou hoje de manhã, né? E ele sabe que aprontou, por isso que ele tá com essa carinha. O Dani saiu para trabalhar. Ele foi lá e pegou uma pinha da mesa e ele pegou o descanso de porta do banheiro e tava ali. Só que assim, a vantagem é que quando não é fruta o que ele pega, ele não destrói, ele não molha. Não liguem as espinhas, é que esses dias eu tive uma recaída e comi umas coisas que eu não deveria. nos outros vlogs que eu tive que cortar lenha, tive que tirar neve, tive que carregar lenha pesada pra cima lá na casa, quando eu tava lá engado, mesmo com o pombo. e lá já começou a doer, mas eu, eu acho que depois foi tipo no final da semana passada, assim, que piorou, piorou demais, e eu fiquei muito mal, não conseguia aparecer que eu não tinha força nas costas, assim, na lombar, e daí... Antes de ir pro médico, na manhã que eu fui pro médico, eu senti um uma bolota aqui assim nas costas, uma... um negócio duro aqui. Aí eu fiquei meio preocupada e eu tava a dor não estava melhorando, daí eu fui no médico. Mas esses últimos dias daí eu passei só praticamente só deitada com bolso de água quente, e isso me fez ajudar ajudou bastante. E então eu vou na físio. E eu tô falando também com a física da minha mãe, por mensagem, e ela acha que eu tive uma... Ah, não lembro a palavra lá, mas me assustou quando ela falou a palavra, eu falei, o quê? Eu quebrei as costas! <risos> mas não era quebrado, né? Obviamente eu não quebrei as costas, claro que não. Mas é isso, gente. O meu irmão tá vindo daqui a pouco, de trem, uh, pra me ajudar. está sozinha, sozinha de maré, desci em casa. Eu sempre coloco a mesa para o café da manhã. Todas as opções eu gosto de colocar. O Dani já é daqueles assim que tira só o que ele precisa de geladeira, faz o pão dele e traz o pão pronto para a mesa. Eu faço isso no almoço e na janta, mas no café da manhã eu gosto de colocar na mesa todas as opções, colocar uma mesa bonita, assim mesmo que, for só pra, que seja só para mim e tomar café com calma, porque é a minha refeição preferida do dia. Quem chegou? Quem chegou? Nossa... Oi! Ah. Vocês acham que ele gosta do Sammy? Não. Se 24 menos 22 é 2 Por que, que no dia 22 ao 24 dá 3 dias? Que do dia! Бля. Ну я вот такой Correio chega cedo, na segunda Me lembro o Já, the Yellow super Oi gente, estou aqui na fisioterapia Vendo se eu consigo marcar um horário E é uma academia junto, é legal porque é dentro de um Asilo de velhinhos, então só tem velhinho aqui na academia Fazendo o exercício, super legal Folha de papel Não tem a folha que eu preciso Preciso de folha normal, assim, sabe? Papel sulfite pra imprimir Não tem Aqui no Natal, é... A gente precisa muito de chocolate Umas as outras, ó Tanto chocolate O Sammy não está contente com a minha árvore Ele diz que eu sou uma traidora por ter uma árvore de plástico Fazer o quê? O Sammy na verdade não pode falar absolutamente nada pra mim esse ano Sobre essa árvore, sabe por quê? O menino não me resolve ir pro Brasil pro Natal esse ano E que pra que dia que ele compra a passagem? Pro dia 14, claro então, ou seja, não só ele vai me abandonar pro meu aniversário, mas também pro Natal e pro Ano Novo. Ele vai ficar até ano que vem lá. Aí, como se não bastasse, ele vai dormir aqui em casa do dia 13 pro 14 pra pelo menos tomar café da manhã comigo. Aí quem que tem que levar ele no aeroporto? Você se oferece. Pra dar tempo de você tomar café da manhã comigo, né? Claro que eu ia me oferecer. Como se não bastasse... A impressora do menino não funciona mais Aí ele vem aqui em casa agora Imprimir a passagem dele Ou oh, o e -ticket. Sacanagem, né? Stop. Olha quem chegou em casa Olha pra você ali <risos> Carol, meu amor. Um abacate, uma faca. Bate e gira. Você não vai com uma ponta. Tá? Uhum. A Carol foi tirar a semente do acamole assim. Enfiou na mão. Atravessou o guacamole e enfiou na ah, mão. É assim que mão. Pra onde que você vai, em Janeiro? conta. Conta pra ele. Em janeiro. Eu vou pra vulcar. O quê? A gente vai junto, mentira. A gente vai separado, mas a gente vai junto. Com o Dani. Tem que falar aqui é na Polônia, Lodge Wood Hangar na Polônia. E a gente, o Dani tem que ir a trabalho, claro. E nós dois vamos. vamos a passeio. Então tá, gente. É isso. Desculpa que vocês não viram muito do Dani. Hoje eu oh. sei que vocês gostam do Dani. <risos> E amanhã cedo a gente tem que acordar muito cedo. Então, boa noite pra vocês. Amanhã vocês vão ver mais do Dani. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. De tchau pra eles. Tchau, pessoal.